O panda capturou outra lagartixa. Tá, na lagartixa. Olha, gente, como é que tá a lagartixa que o panda capturou. Ainda tá viva, gente. Mudou. dó. Oi, gente, respirando. Não tem como salvar, carinha, tá? Toda destruída. E panda. E panda. Esse gato aqui, gente Capturou todas as lagartixas daqui, ó. Olha, gente Olha a das lagartixas Não tem como nem ajudar ela mais Olha, ela tá respirando A barriguinha Olha Vai embora, nego Não tem como, acho que tá muito machucado e Ela tá brincando lagartija a aí panda, caça essa gatinha, panda, deixa a gatinha quieta, vai comer sua ração lá, vai comer sua ração, moço, vai ganhar essa gatinha, não. Isso é malvado. Tem que comer ração. Cadê sua ração que você não come? Olha lá a lagartixa. Ah, lagartixa. Ela vai embora. Ela vai embora. Deixa eu ver, deixa eu ver.